Primeiro fato e o segundo fato, Libra. Primeiro fato, você parando para pensar em estabilidade, seja entrando em um relacionamento, avançando mais no relacionamento que está de qualquer forma. Aqui mostra você pensando em momentos felizes. E te dão paz e vontade de comemorar. Então, se você vem passando por momentos de muito foco, construindo uma nova fase, está chegando o momento de curtir o resultado com alívio. Pode ter pessoas aí também numa fase de... Separar os sentimentos, de focar em outras coisas, não se deixando envolver muito. Segundo fato, você sendo exemplo para as pessoas, de coisas que você vem fazendo, mudanças que vem acontecendo na sua vida. Porque são mudanças boas, que estão dando certo, tem movimentação para acontecer, novidades para chegar, só coisas boas, tá bom? Gratidão!